As vésperas do início das águas abertas dos Jogos Pan-Americanos e dois dias antes do início da natação, começa na terça-feira, a gente faz aqui uma, um pré-competição um pré para você tomar conhecimento do que vem por aí, até mesmo entender os processos competitivos que acontecerão nos próximos dias. Neste domingo, a prova de águas abertas. Uma prova que desperta até um certo interesse para o Brasil, porque a modalidade que entrou nos Jogos Pan-Americanos desde o Rio de Janeiro, em 2007, já vamos para a quarta edição da modalidade nos Jogos, e o Brasil nunca ganhou uma medalha de ouro. Brasil que, nos último nos, no última edição, inclusive, nos Jogos Pan-Americanos de 2015, Toronto, ficamos de fora até mesmo do pódio. No masculino, a gente não ganha a medalha desde a edição inaugural, com o Alain do Carmo, que foi medalha de bronze no Rio. Em 2007. As meninas, nós conseguimos duas de prata com Poliana Poliano Kimoto, em 2007 e 2011. Eu tenho certeza que talvez agora a gente vai com tudo para cima de ganhar essa medalha de ouro. E vai ser uma prova em condições distintas das disputadas até hoje. A primeira delas é a temperatura da água. A prova vai ser uma disputa de, uma, de, uma, de um lago, uma chamada Laguna Bujama. É um lago que até ele tem um formato quase que um, um, um meio L, ou um pouco mais de um L, onde já foi, inclusive, disputada uh, várias competições de esqui aquático, até um Campeonato Mundial Juvenil já foi disputado por lá. Água fria, temperatura entre 18 e 19 graus, então vai ser a primeira vez que nós vamos ter a disputa dos Jogos Pan-Americanos com trajes. E os trajes em águas abertas, quer dizer, é, dificuldade de mobilidade, né? os trajes vêm até em cima, os, os trajes são mais pesados, então os atletas até sentem um pouquinho mais, é diferente, não é a mesma coisa. Prova feminina começa às 9 da manhã, a, a masculina por volta das 14 horas no horário local. Lima está sempre duas 2 horas à nossa frente. A temperatura nesses últimos dias, 16, 17 graus, até uma previsão de sol para esse final de semana, mas a temperatura, a água não muda muito não. 18, 19 graus é a temperatura que deve se, se esperar para isso. E com a Ana Marcela já classificada para o para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o time que participa uh, da prova do Pan-Americano é o mesmo que disputou as provas de 10 km uh, no, jogo, no Campeonato Mundial em Guanju. Até um bom teste para os, os garotos, o Vitor Colonese e o Alan do Carmo, que vão ter que brigar por uma vaga no próximo ano perante muitos desses nadadores que estarão aí, entre equatorianos, venezuelanos e outros nadadores que buscarão pelas vagas das Américas, porque somente uma vaga das Américas, fora as Outras 10 que serão oferecidas na seletiva do próximo ano, em Fukuoka, em Tóquio, em Fukuoka, no Japão, que é onde vai ser a, a seletiva para as 15 últimas vagas é, referentes para completar os 25 que nadarão a prova olímpica dos 10 km. Aliás, são, são 14, né, porque uma vai ser do Japão. Então são cinco nadadores, um de cada continente, mais os 9 primeiros colocados da prova masculina na seletiva do próximo ano. Então muitos desses atletas estarão nessa disputa e, e para nós brasileiros vai ser importante nos homens ver esses adversários nessa disputa que acontece neste domingo. Falando da natação, a competição começa na terça-feira, eliminatórias sempre em final da manhã, por volta da uma da tarde, horário de Brasília e 10 da noite às finais, horário de Brasília. O Sport TV transmite todas as etapas, os cinco dias de competição, Lembrando que os Jogos Pan-Americanos têm final A e B, ou seja, eliminatórias pela manhã, os oito melhores tempos classificados para a final A e o do nono, o décimo sexto, classificados para a final B. A competição tem uma, uma boa quantidade de atletas e até é, é importante que se diga quando se faz uma previsão, o Brasil gosta muito de ganhar medalha, por exemplo, a última, última campanha de Pan-Americana, que foi em Toronto, 2015, foi o nosso recorde. No total de medalhas, foram 26 medalhas. E nós repetimos o mesmo número de ouros em relação às duas últimas campanhas, ou seja, há três Jogos Pan-Americanos consecutivos que o Brasil ganha 10 medalhas de ouro. Esse ano nós tivemos um incremento de quatro provas, porque entraram os 800 metros na do Livre masculino, os 1.500 metros na do Livre feminino e os dois revezamentos mistos, o 4 por 100 livre e o 4 por 100 metros. Então são quatro mais oportunidades para o Brasil aumentar o número de ouros, que está aí numa disputa para tentar, inclusive, melhorar a sua campanha em relação à campanha geral. Natação tem sido sempre o carro-chefe, o esporte que tem mais contribuído por medalhas, e tenho certeza que o COB tem a expectativa de que isso se verifique a partir de terça-feira. Eu até acho que o Brasil vai ganhar mais do que 10 medalhas de ouro, eu não gosto de fazer exatamente qual é as provas que vão acontecer, mas acho que o Brasil tem grandes condições de superar esse recorde de 10 medalhas de ouro que é o nosso recorde já repetido três vezes consecutivas. Uma das coisas que eu acho muito importante que se diga, e isso é um esclarecimento que até muita gente está dizendo que a seleção americana que está indo para esses jogos pan-americanos é a seleção C. Isso não está nem próximo da realidade. Isso não está nem próximo da realidade. Eu explico. A seleção americana foi ser, que foi apurada no ano passado né, foi uma combinação do campeonato americano e do, do Pan Pacífico. Os melhores resultados do pan, do, do, do, da seletiva americana e do Pan-Pacífico formaram a seleção que foi para o Mundial de Guanju. Depois, os atletas elegíveis vão para as universidades e o contexto para os Jogos Pan-Americanos. você tem o um Nathan Adrian, por exemplo, que estava no revezamento do Mundial de Guanju e vai estar no Pan-Americano. Você tem o Michael Chadwick, tem a Lia a a Anderson. São quatro nadadores que estavam no time do Mundial que vão estar no Pan-Americano, não pode ser a Seleção C. Outra coisa, o time americano tem oito, oito, atletas medalhistas olímpicos, oito. Isso é muito forte, é um time muito forte. Não caiam nessa que a Seleção C que não é, é uma seleção muito forte. Aliás, a natação americana ela se, ela acaba se caracterizando por dados e números muito impressionantes. No último Pan-Americano, por exemplo, 2015, a equipe de Toronto, seis atletas, daqueles pouco mais de 30 nadadores que estiveram em Toronto, foram parar no time olímpico do Rio 2016. Não despreze o time americano achando que essa é uma seleção fraca, uma seleção C, que não é, é um time muito forte. E Nathan Leidre, com certeza, é a maior estrela de toda a seleção americana e mais, de todos os Jogos Pan-americanos. Nós estamos falando de um cara que tem oito medalhas olímpicas, cinco medalhas de ouro. O Brasil vai com 34 nadadores, nós tínhamos 35 nadadores convocados, o primeiro, primeiro corte foi o do Gabriel, que testou positivo, foi substituído pelo Leonardo de Deus, que vai tentar o, um título inédito de tricampeão da prova dos 200 metros nado borboleta. Na história do Pan-Americano, dois atletas apenas conseguiram ser tricampeão nos Jogos Pan-Americanos, o Fernando Scherer no 50 Líbia, João Malard do Canadá, nos 200 metros. E agora é a chance para o Léo de Deus tentar isso nos 200 borboleta. O Brasil ainda perdeu mais uma nadadora essa semana na véspera da viagem. Maria Luiza Peçanha teve uma pequena fissura no punho e impossibilitada de fazer parte da delegação. Até está com gesso até o ombro, uma pena porque seria grande oportunidade da carreira dela. Ela estava inscrita em três provas: os 100 costas, os 200 costas e os 200 borboleta. Vai haver um, um reagimentamento de, de de posicionamento de nadadoras. Fernanda na deve nadar uma prova de 100 metros na do Costas para completar. Enfim, mas o Brasil vai desfalcado e vai com 34 nadadores. É a segunda maior delegação em toda a natação do PAN. A, a, a, o balizamento só deve sair pra, provavelmente no final de domingo ou ainda na segunda-feira com a execução do, do Congresso Técnico. As informações que têm vindo do PAN americano têm sido um pouco difíceis. Até o site oficial, que é gerido por uma das grandes empresas da informática esportiva do mundo, que é a Atos, que até patrocinador oficial top dos Jogos Olímpicos, do Comitê Olímpico Internacional, não tem tido uh, uh, fornecido informações adequadas durante todos esse, esses jogos até aqui. Realmente tem sido bem difícil pescar informação, e vai ser difícil colocar no ar essa informação para vocês. Eu acho que o Brasil tem grandes condições, como eu disse, de superar as 10 medalhas, reconheço a força do time americano, como também reconheço a fragilidade do time canadense. O time canadense talvez seja um dos mais fracos já enviados para os Jogos Pan-Americanos. Os adversários, eu não vejo nenhuma outra equipe com equipes ou times que possam é, afrontar a natação brasileira, mas muitos tiram medalhas do Brasil. A Argentina, com o Delfina Pignatello, tira as medalhas nas provas de fundo. E aí tem mexicanas, tem equatorianas, tem colombianas, até nadadora de Bahamas, a jamaicana que nada peito, enfim. Várias nadadoras, principalmente mulheres, os homens nem tanto, quase nenhum homem por acaso, os, os homens adversários do, do, do Brasil são os americanos, mas a grande, a grande adversária das mulheres está pulverizada por vários países. E aí o Brasil tem que ter muito cuidado, não pode ficar de fora das finais, tem que nadar forte nas eliminatórias para garantir a vaga nas finais e aí brigar por, por medalhas. O Brasil vai em busca de conquistar uma sequência né, dos do, do, do revezamentos masculinos. No último revezamento masculino nos Jogos Pan-Americanos em Toronto, nós vencemos as três provas e eu acho que, de novo, mais uma vez temos chance para isso, maior dificuldade provavelmente no 4x100, é, como tem, sempre tem sido. Com relação às meninas, nós nunca fomos campeões das provas de revezamento, por, até para ser mais preciso, na história dos Jogos Pan-Americanos, tirando as medalhas que nos foram caçadas da Rebeca Guzmão, das vitórias do Rio 2007 nos 56 metros nado livre, a única vez que o Brasil conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos foi Etienne Medeiros nos 100 costas. E ela nada essa prova novamente, é uma prova que é difícil, não é uma prova fácil, ela não tem conseguido nadar abaixo do minuto, e se ela não conseguir fazer isso, ela não ganha a prova de novo. Mas ela fez um 0-0, Uh, 60, me parece, na, no troféu Brasil. Eu acredito que, se acertar a velocidade, estar trabalhando para isso, a gente vai conseguir um bom resultado. Aí tinha que nada as provas de 50 livros, sem costas, mais o revezamento, e o Brasil vai em cima aí, quem sabe, de ter mais uma medalha de ouro nas provas femininas, que é algo que aconteceu pela primeira vez em Toronto 2015, e agora, quem sabe, por que não brigar pelo bicampeonato? Campeonato, o, o, os Jogos Pan-Americanos, eu, eu, eu sou um cara que. Não, uh, nunca me eximo de dizer isso, sou apaixonado pela competição, acho uma competição sensacional, gosto demais da competição, acredito que deva ser uma grande competição e até sempre digo, não existe competição forte, competição fraca, o que existe é o nadador que faz a competição forte e é o nadador que faz a competição fraca, eu tenho certeza que a nossa equipe vai nadar para fazer essa competição muito forte e grandes resultados. Tempos é o que classifica o nosso esporte, tempos é o que é, eleva o nível da nossa natação e é o que vai fazer essa competição ser bastante especial. Conto com sua audiência, estaremos juntos a partir de terça-feira, eliminatórias e finais no Sport TV. A gente se vê. Até lá.